E aí mano, beleza? Como é que você tá? Eu tô bem graças a Deus Quem tá falando com você é o Fernando, do canal Família Got Bom mano, dessa vez a gente teve uma ideia muito massa Que a gente vai fazer o que? A gente vai acampar aqui na garagem Como assim mano? Acampar aqui na garagem é velho A gente vai montar uma barraca aqui na garagem vai passar a noite inteira dentro dessa garagem Desculpa, é meu café o mais difícil vai ser conviver com ele, aqui brincando. E a gente vai, mano. E a gente vai montar essa barraca que no fez, acabou de cair. Você caiu, Enzo? Caiu? E eu vou montar ela aqui, mas a única nossa a única preocupação nisso tudo é isso. Tá vendo, mano? O céu não tá pra brincadeira, cara Provavelmente vai chover, mas a gente Vai arriscar, mano Se der aquela chuva, pá, não molhada ainda a barraca Não vai passar a noite dentro do bagulho Mesmo chovendo Mas se chover muito forte e acabar entrando água ali A gente vai ter que sair, não vai ter opção Então acabou a brincadeira Então vamos lá, mano Eu vou montar a barraca e já volto pra mostrar ela pra você Bom, mano, a barraca tá montada Ela tá linda, ela tá muito da hora Queria agradecer a minha irmã que patrocinou a gente E trazer ela pra cá Mas olha que legal, tá pingando, viu? Tá começando a chover E agora eu não sei, mano A gente vai ter que dar um jeito, tá ligado? Vamos ter que passar a noite No bagulho na chuva Então, mano, compartilha esse vídeo Deixa o like, velho Deixa o like, que isso daqui vai ser vida louca Nós três, dentro da barraca Passar uma noite na chuva Vai ser top Ô chuva Dá um boi pra nós Dá uma melhoradinha até ficar mais tarde isso é uma ansiedade de quem tá esperando pra dormir numa barraca, né? Neném. E aí, Amanda, a gente tá esperando aqui pra poder tomar um banho e ir lá montar a barraquinha. Você tá fazendo a janta? Tô fazendo bolo. O bolo vai ser a janta de hoje, né? Não. Não? Tem macarrão. Não, eu não quero, eu quero bolo. Bom, então, Tchau. Bom, mano, não é o que realmente parece, não é tão simples quanto a gente imagina. Infelizmente, realmente tá dando uns pingos. Então eu fui obrigado a comprar essa lona plástica, colocar em cima para revestir ela, para não ter nenhum risco de de repente vir a entrar água dentro dela. Eu não sei se ela é 100% impermeável assim ou não, mas já está feito. Bom, mano, acabei de encher o colchão. Acabei de encher o colchão, velho, de um trapalhão de casal mano na moral o bagulho é muito grande mas deu certo ela tá feita agora vou ver que hora que a gente vai demorou espera um pouquinho bom manos a partir de agora começa a nossa noite fora de casa eu optei por não apagar essa luz por eu ter iluminação lá dentro pra gente conversar então eu não apaguei a luz por esse motivo Pra não ficar tão escuro e a gente ter comunicação visual e não ficar só o áudio, ficar muito escuro lá, beleza? Oi. Daqui. Olha lá, manos. Caraca, nossa primeira noite na garagem, cara. Dá espaço aí que eu vou entrar. Yes! Yes! Tá tudo na cara tudo meu pai tá muito aqui, velho. <risos> aqui é. no caber é o último Bom, está pô. todo mundo apertado. Amor, acabou, acabou. A pô. gente vai ter que mostrar o quente tu. É. O Enzo já vai comer, porque é zoião, Acabou de comer comida. Ah, olho. Desculpa. Ah. Aqui tem algumas é, coisas que a gente, a gente trouxe. Tem que coisa de acampamento, bolacha. Não é de acampamento, mas é bolacha. Madeira. Do neném. Bolacha. Outra bolacha. Café, café. Café. Lenço de limpar bunda. Do fralda, neném. Tralha. Ah, ah, caso a gente precisar dos negócios da câmera. Celular. E Suco. Suco. Por que, que a gente trouxe só isso? Porque a gente já jantou, jantamos em casa. para aqui não ter que sentir muita fome e não ter que comer, né? É bom. Então a gente só deixa pra comer besteira, bolachinha. Né, neném? Eita, isso, não dá pra ver você não, meu. Olha! É. é a mãozinha? É. É o beijo. É. é quente aqui, né? É. Ah, dá tá tá pra gente aí. coberta. Mãe, é, Aqui é o seguinte, tá... É o seguinte, é bem quente dentro da barraca Mano, é muito quente, cara A gente vai perder acho que uns 400 quilos ah, não. E nós trouxemos coberta ainda Trouxe coberta, cara Então a gente vai ter que ficar conversando por lanterna o pé pra baixo Não tá é por nada não A gente já tá deitado aqui E olha só o que é ter filho viciado Amanda tá no cantinho, eu consegui arrumar a ISO da câmera, melhorou bastante, agora ela tá dentro da barraca, mas tá bem clarinho, né mano? A imagem tá bem clarinha e ficou legal, tô gostando. E o Enzo vendeu o vídeo. Então daqui a pouco eu faço mais um pouco de gravação. Eu vou contar um segredo, que eu tenho certeza que pelo que eu conheço a pessoa é verdade. Não vai conseguir dormir, porque a gente tá do lado do portão e fica passando gente falando toda hora e ela vai ficar em choque. Tô mentindo. Não. Bom, a Amanda tava se abrindo aqui agora e falou assim, o que, que você falou, Amanda? É desconfortável dormir nesse negócio de cabana aqui. Parece que falta o ar da gente, sei lá. Eu sou problemática por natureza, né? mas parece que falta o ar, ou tá muito quente, eu vou falar, sei lá. É desconfortável, a gente não vai dormir em barraca, né? É estranho. Pra mim, né? Que para eles dois tá tudo na boa. Isso parece estar em casa, mas folgado é impossível. Gordão é Tem... obrigação. O, tipo assim, o fogo é o cachorro. Até é, como eu E eu acho que vocês devem estar ouvindo carro, tá, um moto aqui. Tem gente assim conversando. Parece que eles estão aqui do lado, mano. Tá ligado? Tipo, dá a impressão que estão aqui fora na barraca. É, Aproveitando que a gente tá aqui e o gordão tá assistindo um desenho no YouTube, vou fazer um apelo. Vamos chegar. Até o aniversário desse gordão aqui, que é no mês 6, no dia 20. No... Seis, uhum, uhum, seis, seis, seis, feio duas vezes, 7, 5, 5. No 25 do mês, vamos tentar chegar a mil inscritos nesse canal. Então, mano, compartilha aí, vou contar com você. Pra você dar uma força. Mano, a gente tá passando um terrengue aqui na casinha. Mas isso é pra você ter conteúdo aqui, mano. Ó, o gordão, o gordão tá só no vídeo. E o RM, cara. tô empregado, meu ouvido tá no celular. Então a gente merece. Então já sabe, compartilha aí, mano. Dia 25. Né? Bom, mano, a gente olhou no relógio agora há pouco. Era. 11h20 e... E Daí passou uma hora A gente olhou no relógio Era 11h20 ainda Então, ou seja, a noite vai ser longa Vai longa Vai longa Pelo menos não tá chovendo Né, amor? Tô com sono <risos> A Amanda já tá quase indo pro espaço Eu ainda tô entronado Acabei de tomar um copinho de café é. e vamos lá, né? Mãe, é, vai acontecer a primeira alimentação da noite Mãe, abre Abre. Primeira alimentação, a primeira sujeira Porque vai sujar toda a cama É mãe. A bolacha Vem assistir Tico Ticolé Vem assistir o vídeo do Ticolé Ó, ó o vídeo do Ticolé Tá passando no celular, ó Bem. Bom, mano, você acabou de bater Pera aí, deixa eu ver que hora que é Meia-noite e seis O Enzo tá acordadão Vamos Acho que já tá quase dormindo Mas o Enzo tá acordadão ainda, mano O celular, velho Como é que é fogo, cara, olha isso Se a é gente ia mais, né, mano? É complicado, mas. Negócio de vir, então. É Pela vez já também vou dormir. Bom, agora chegou a hora de dormir. E até amanhã. Mãe. Antes, fala. Boa noite, filho. Não, o cachorro latindo. É, e agora são. Deixa o claro aqui. Mãe! Gordão. Você tem de calor mas eu ta só mandando vinho, boletinha boletinha gostoso bom dia, bom dia ah, tá grudando, ficou chocolate Cuido. grudou o chocolate? é, grudou é, é. e bom dia, bom dia, bom dia. oi oi Hum, uh, mas você quer é bolacha? Nossa, mano. É, é difícil, velho é muito difícil dormir numa barraca Aqui a gente tá acostumado a dormir com o Enzo Então, tipo, ele é meio esparramado Mas é isso aí, mano Acho que a gente vai ficar por aqui Missão cumprida Então deixa o like, compartilha o vídeo E até a próxima Fui